Gostas do delírio, baby? Bem-vindos ao canal do Cebozão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Aqui os melhores reviews de álbuns nacionais e internacionais. E lembrando, aqui só tem qualidade.